E aí, pessoal, tranquilo, agora a gente vai na questão número 8, que é sobre polinômio. Uma questãozinha aí é que deve ter confundido o pessoal e a gente já vai falar o porquê, né? Deixa eu é, me esconder aqui, vamos resolvê-la. E ela diz o seguinte, ó, dado o polinômio Px igual a 4x elevado a 4 mais 3x elevado a 5 menos 5x mais x elevado a 2 mais 2, analise as informações a seguir. O grau do polinômio é 5, pessoal, olha só. É até interessante a gente sempre, sempre, quando tiver é, perguntas sobre essas aqui que vocês estão vendo, é muito importante a gente organizar o nosso polinômio, tá? Ou seja, colocar ordenadamente os seus graus de coeficientes ali respectivos. Então, eu tenho aqui, ó, o maior grau que a gente tem aqui é x elevado a 5. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, organizando 3 vezes x elevado a 5 mais 4 vezes x elevado a 4, é, o próximo aí ó, de grau 3 não tem, então eu posso colocar aqui, ó, mais 0 vezes x elevado a 3, é importante a gente fazer isso, né mais x elevado a 2, mais x aqui a gente tem, tem, menos no caso, né? menos 5x, vou colocar aqui também, mais 2, fechou, que é o grau 0 aqui, tá, pessoal? Então, observe que agora o nosso polinômio está bem organizado. E o grau do polinômio, o primeiro enunciado aqui, o primeiro assertivo, ele está perguntando para você, ele está afirmando, né? O grau de Px é igual a 5, o grau do polinômio é igual a 5. E é, observe que o maior grau que a gente tem aqui ó, é 5. Então, essa primeira alternativa estaria correta. Vou até marcar em verde aqui. Ah, tá, pessoal, então ela estaria correta. O coeficiente de x elevado a 3 é zero. Observe que é ó, o coeficiente, esse valor que está ligado ao x aqui. Como não tinha, no polinômio original aqui que a gente estava tá olhando, não tinha. Então, isso quer dizer que é, o de grau 3 está sendo multiplicado por zero. É por isso que ele não aparece nessa expressão aqui e estaria correto também. Tá bom, pessoal? Então, essa assertiva aqui também está correta. Tá? X elevado a 3 é zero, o coeficiente. Né? Outro detalhe, o valor numérico de Px para X é menos 1. Eu até esqueci de colocar aqui. Ó, é 9. Digitei tá? errado aqui. Então... É, para x igual a menos 1 é 9, então o valor numérico do polinômio. O que é o valor numérico? É você colocar, né, é encontrar é, o valor do polinômio para o valor dado. Então, quando x é menos 1, qual vai ser o valor do polinômio? Observe que para menos 1, quando todos os expoentes aqui são ímpares, né esse resultado vai dar negativo, isso a gente vê lá na potenciação. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes menos 1 elevado a 5 é menos 1. E quando os expoentes são pares, como é o caso aqui e aqui, então o menos 1 um, se transforma em 1, um, né? vai ficar 1 um positivo. Então, vai ficar mais 4 vezes 1. Um. Aqui vai dar zero, não preciso colocar, não preciso trabalhar. Mais aqui, pessoal, 1 um também, porque está elevado a 2, é par. Menos 5 vezes menos 1, um, mais 2. É isso? Então, ó, o valor do polinômio aqui vai ser igual a quem? 3 vezes menos 1 um é menos 3. 4 vezes 1 é 4. Aqui vai dar zero, não preciso. É, aqui vai dar mais 1. Aqui, pessoal, mais 5 e mais 2. Então, a gente tem aqui ó, 1. 1 mais 1 é 2. 2 mais 5 é 7. 7 mais 2 é igual a 9. Então, sim, P de menos 1, ou seja, o valor do polinômio quando x é menos 1, vai ser igual a 9. Então, essa alternativa aqui ó, também estaria correta. Beleza? E o pessoal ficou com muita, mas muita dúvida nessa assertiva 4 aqui. Tá, pessoal? E ela diz o seguinte, ó, um polinômio Qx, um outro polinômio né, diferente de Px, é igual a Px se e somente se possui mesmo grau de Px e os coeficientes são iguais. A gente for analisar lá o, o, é, o conceito de polinômios iguais né, ou idênticos. A gente vai ver que, sim, exatamente ó, o Qx, deixa eu colocar aqui, x ele vai ser é, igual a Px, se o quê, pessoal? Vou até escrever aqui, ó se ele tiver essa cara. Ou seja, tiver o A vezes x, é, vezes x elevado a 5, mais um B vezes x elevado a 4, mais um C vezes x elevado a 3, o C sendo zero, mais um D vezes x elevado a 2, né? mais 1e um vezes x, mais f. Tá, pessoal? Então, olha só, é com certeza esse q, para ser igual a p, ele vai ter que ser, ter essa cara aqui. Porém, quando ele fala coeficientes iguais, aqui estaria a grande pegadinha. Né? Ele deveria dizer os coeficientes é, ordenadamente iguais, né? os coeficientes ordenados. Porque, olha só, eu poderia ter um, um, um polinômio Q, tá? onde o B aqui ó, poderia ser, sei lá, deixa eu colocar aqui, o B poderia ser o zero, o C aqui poderia ser o menos 5, o D poderia ser aqui o 4, tá, pessoal. O A aqui poderia ser o 1 também, e o E aqui poderia ser, sei lá, o menos 5. 5 não, porque já foi 4, já foi e o 3, tá? E o F aqui também poderia ser o 2, tranquilo. No caso aqui, é o 2. Então, observe que esses dois polinômios, eles possuem os mesmos coeficientes, porém, não na mesma ordem, ou seja, o coeficiente do grau 5 não é o mesmo é, entre P e Q, tá? Então, eles possuem o mesmo grau, tranquilo, possuem o mesmo grau de grau 5, só que os coeficientes, eles não estão ordenadamente é, iguais, Tá? Então, aqui estaria a grande pegadinha do, do, da questão, e a gente poderia dizer que essa última alternativa, né, ficou meio dúbia essa questão, sei lá, poderia recorrer aí, para anulá-la, né, mas ela, ela não poderia ser considerada verdadeira, tá, em todo o seu escopo aí, beleza, pessoal? Então, é uma questão aí que... É, muita gente ficou com dúvida por causa desse último item, mas bacana de se resolver, muito até é, simples de se resolver, né? a última assertiva causou essa dúvida, que era a grande pegadinha da questão. Tudo bem? Então a gente agora parte para a questão de número 9. Valeu!